Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje estou aqui depois de muito tempo com a minha beleza natural lábios hidratados, né gente? A gente precisa ter um momento de beleza natural às vezes O vídeo de hoje é bem curto, é só assim, uma coisa que eu percebi há muito tempo atrás E você, se você joga também, você deve ter percebido isso, deve ter ficado assim Tá faltando alguma coisa aqui Então, como esse vídeo é curto, você pode assistir até o final e me ajudar na minha meta Tá aqui a minha meta e onde eu tô nela Então assim, esses dias atrás eu tava na minha timeline lá do Covid e eu percebi uma coisa muito estranha. Olhem só a foto desse desafio. Prestem bem atenção. Olha o tênis que ela tá usando. Esse tênis tá bem aparente. Ele tá, tipo, muito aparente. E esse tênis é da Vans. Eu vou deixar ele até aqui do lado pra vocês verem. Ele é da Vans. E eu não sei se vocês já perceberam que não tem Vans no COVID. Não tem, mochi... não tem mochila, não tem roupa. Não... Nem, na verdade, não sei se tem roupa. Mas não tem tênis, não tem nada da Vans no COVID. E aqui a menina tá usando tênis da Vans. E normalmente as roupas que aparecem na foto do desafio elas são, assim, ou das marcas que tem no COVID, você consegue encontrar a mesma peça, ou são roupas equivalentes a roupas que tem no COVID. Então eu fiquei, assim, né, um pouco intrigada com isso. E, como eu falei antes, eu já tinha percebido há muito tempo atrás que tem tênis e tem marcas que não aparecem no COVID, que são marcas muito famosas. Mas, principalmente falando de tênis, é uma coisa que me incomoda. Quando eu fui fazer aquele vídeo refazendo looks que eu faço no meu dia a dia, eu percebi que tava faltando alguns tênis. Vocês viram? Eu falei ali, gente, como assim, né? Eu preciso colocar um tênis nessa roupa aqui, e eu não consigo encontrar um tênis bom pra colocar, óbvio que eram um tênis que eu possuo, como esses daqui, ó, só que olha essas marcas, gente, sério, vocês já viram essas marcas em algum lugar? Isso é um pouco estranho, a variedade de tênis que tem no já é muito pequena, eu vim aqui na loja, por exemplo, procurar tênis diferentes, e podem ver, só tem umas coisas muito aleatórias, o que eu consigo mais achar, assim, mesmo, é esse aqui, que é um Austin. Star, né? Na verdade eu fui pesquisar Steve Boy Não tem nada a ver com All Star Então assim, não entendi direito Mas não tem, os tênis que aparecem aqui são tênis Eu não sei nem explicar Porque nunca nem vi isso na minha vida Olha isso, que coisa horrorosa Então eu realmente fiquei intrigada com isso Porque não tem Nike não tem Adidas, não tem Vans, não tem nenhuma marca de tênis famosa. Os tênis que tem aqui são muito poucos. Não tem nada aqui. E eu não entendo isso. Porque, ó, como esse aqui, eles têm uma parceria com a Calvin Klein. Por que, que eles não têm uma parceria com a Nike, com a Adidas? E até aí tudo bem. Eu fiquei pensando, beleza, né? Eles não, não têm par parceria, normal. Só que você não tem parceria e usar um tênis da marca Vans, por exemplo, na capa de um desafio é realmente muito estranho. Porque eles não fazem isso. Então eu achei, assim, né... Ou tava faltando foto, ou eles não perceberam, porque realmente tá muito aparente o, o tênis. E eles escondem as peças que não tem no COVID. E eu fiquei, assim, né? O que tá acontecendo? Então, isso é só uma... Coisa assim, não sei se vocês já perceberam Mas é realmente muito triste a falta de tênis No Covid, eu pelo menos gosto de usar tênis Pra tudo, e eu fico triste que eu não posso Colocar esses tênis nos meus desafios Eles querem que a gente use salto Em tudo, e eu acho isso um pouco triste Porque isso não reflete a vida real né Eu não uso um salto Pra nada, talvez você também não Então, esse realmente foi um vídeo assim, ó Muito curtinho, mas só pra falar isso Porque eu precisava falar isso em algum momento da nossa vida Entendeu? Se você já percebeu isso, comenta aqui embaixo Eu não sei se a gente deve falar com eles Falar, oi, tudo bom? Você pode mandar mais uma variedade de tênis aí Um Adidas Porque Adidas e Nike são... tem roupas também, né? Vamos, eu não sei se tem, na verdade Na verdade tem essas camisetas Nada demais, é... Roupas da marca mesmo. Mas tem mochilas e tem bastante mochila aqui no jogo. Posso mostrar aqui pra vocês. E a gente tem aqui da MCM. MCM, no caso, né? Dessa Frye, <risos> Sei lá. É, na maioria tá MCM, né, gente? Então, assim, não tem mochila. Isso aqui eu tenho a sensação que eles estão tentando copiar, assim, as mochilas da Vans. Nike também tem aqueles corta-vento, tem legging, tem bolsas de tudo quanto é tipo. Tem aquelas bolsas de ir pra academia. Quantas vezes a gente já não fez desafios de ir pra academia? Tem boné também. Gente, boné. Nossa, acabei de lembrar. Boné e óculos, sério, tá faltando muita coisa no Covid. Óbvio que a gente consegue fazer, né, os desafios com as peças que tem. Porém, essas... É um pouco estranho, né? Porque são marcas muito famosas, assim como Calvin Klein, são equivalentes, e elas não estão aqui. Então eu não sei se eles não foram atrás, se eles não querem nada a ver com essas marcas só porque são roupas mais normais, né? Se eles querem só vestidos e saltos. A gente não sabe, é uma crítica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Tchau!